Bom, quero apresentar para vocês o projeto da Floresta para o Mundo. Trata-se de uma startup que gerencie as matérias-primas da Amazônia, especificamente óleos e manteigas. Isso porque, de um lado, as comunidades detêm o um conhecimento que é ancestral de, por meio das sementes e frutos, produzirem óleos e manteigas. Tá? E isso é uma excelente matéria-prima para indústrias de cosméticos. Por um outro lado, as mesmas indústrias de cosméticos de pequeno, micro e médio porte, elas têm uma demanda enorme por produtos de qualidade notadamente da Amazônia. Tá? Porém, elas não conseguem encontrar e muitas vezes se relacionar com essas comunidades. Tá? E é aí que o projeto da Floresta para o Mundo entra. Tá? Eu tenho experiência, eu e minha equipe, mais de 10 anos gerenciando matérias-primas da Amazônica com a finalidade de cosmético. Tá? Então eu conheço muito bem... As comunidades ribeirinhas estão em diferentes níveis de organização. Algumas delas já estão super organizadas em associações, cooperativas. Outras têm o produto, mas elas não têm CNPJ, não têm DAP, não têm registro, não emitem nota fiscal, não têm certificado de análise, não conseguem fazer o trabalho de logística, não conseguem fazer um trabalho adequado é, de telefone, atendimento ao cliente. E é exatamente aí que a gente entra. A gente vai buscar... a, a os compradores B2B, tá? notadamente nosso foco inicial nos 12 primeiros meses internacional e também para esses compradores a gente vai encontrar, a gente vai escolher primeiramente quatro produtos e esses produtos a gente vai preparar, deixar eles com, com certificado, com logística, com atendimento de primeira classe com e vamos capaci capacitar essa comunidade exatamente para ter a verticalização da produção. A gente acredita que gerando fonte de renda dentro das comunidades é a melhor maneira de você preservar e de você também melhorar o IDH e a pobreza na Amazônia tá atualmente as empresas de cosméticos como fazem compram as a, se, é, toneladas de semente e levam para as unidades Fabris que estão normalmente muito distantes e aí produzem o óleo então acaba virando uma commodity nós entendemos que devemos criar e fortalecer tá? É, agroindústrias dentro das comunidades já existem, mas fortalecer as que ainda não são nesse nível de organização, justamente para atingir a finalidade socioeconômica ambiental. Nós temos uma equipe capacitada para isso, temos experiência, nós moramos exatamente no coração da floresta, temos é, network com várias empresas, várias organizações não governamentais e podemos executar isso e escalar rapidamente. Meu nome é Kairosca Navarro, o nome dessa empresa é Ryzen of Amazon. Muito obrigado, uma boa tarde.